uma equipe de investigadores paranormais se aventuraram numa floresta assombrada no leste da Indonésia em busca de um demônio braçudo. Uma criatura enorme que ataca visitantes da floresta por meio de um abraço que faz as pessoas simplesmente desaparecerem. kita kalau nggak kalau nggak cepat ini pain bisa jadi coba kita makin ke atas biasanya mereka ke atas gunung cari apa cari tubuhnya, tubuhnya ya udah dijilat tapi, tapi jiwanya pain masih ada ada, ada kita makanya masih cepat bangunin kalau nggak dia ini bisa, ini bisa kita bangunin bisa gila dia pain pain. pain pain pain pain harus pelan pelan dia masih sok nih na tentativa de conseguir imagens claras da criatura, eles vagaram por horas por dentro do mato até que um ser vestido de branco surgiu na escuridão. Cepat! está ao redor do monte, ao redor do monte. Cap. Ia, mas se há de de. Mundo, mundo. Kita lewat samping, kita lewat samping. Jangan, jangan, jangan. Bahaya, bahaya. Kita mundur ini, kita mundur ini. Ayo, ayo, buhun, buhun, buhun. Dia, dia dia lari. Logo correram atrás dele, mas nada nem ninguém foi encontrado. Uma mulher apareceu no ambiente do Hospital Cedar Senai em Los Angeles com nada mais do que um longo vestido branco coberto de sangue. Os funcionários logo pensaram que se tratava de uma vítima de acidente, porém, ao olhar para ela, ela não parecia realmente humana, mas era similar a um manequim, sem uma expressão definida e com olhos e sobrancelhas que pareciam estar maquiadas. Ela também não tinha dentes e ainda cuspiu uma bola de pelos, ensanguentada. Ninguém conseguia conversar com ela, pois ninguém conseguia encará-la. Enquanto se preparavam para aplicar os sedativos, ela lutou com uma força extrema. Vários enfermeiros tentaram segurá-la enquanto se batia para se livrar com raiva. Ela teria se livrado dos enfermeiros jogando-os contra a parede. Ao tentar fugir, uma médica teria segurado, mas a mulher sem expressão a segurou pela jugular e arrancou os dentes de sua boca com a outra mão de uma única vez puxando direto pela mandíbula. Um outro médico foi então atrás da criatura. Quando a mulher sem expressão percebeu sua presença, esta foi calmamente em direção ao médico. Paralisado, a mulher se aproximou do ouvido do médico e disse Eu sou Deus. Em seguida ela saiu calmamente pela porta da frente e ninguém sequer conseguia se mexer para ir atrás dela e depois deste dia ela nunca mais foi vista. O vídeo a seguir, inclusive, passou até na Rede Globo. As câmeras de segurança de um centro comunitário do South Waleship, na Inglaterra, registraram a aparição de um suposto fantasma. De acordo com o jornal Metro, o circuito teria gravado a figura de um homem andando próximo à porta de saída do estabelecimento e desaparecido logo em seguida ao atravessar uma grade. Esse vídeo teria sido encontrado pelo canal Oof Today em servidores da Dark Web. O vídeo é composto de imagens que mostram um suposto corpo alienígena teria sido resgatado de uma geleira em Eiger, Suíça no ano de 1992. Certamente seu OVNI caiu em solo terrestre e ele não resistiu à queda. Seria esta mais uma grande descoberta nunca antes revelada? Muitos criticam dizendo que se os alienígenas viajaram milhares de anos-luz, as suas naves são tão avançadas que faz com que uma queda em solo terrestre se torne uma história sem sentido. Talvez o acidente tenha ocorrido devido à nave não ser projetada para suportar nossa gravidade. Aqui estamos nós, em mais uma floresta maldita na Indonésia. Mas nesta, a situação é mais crítica, pois mulheres transtornadas lá dentro se transformam em criaturas assombrosas. Parece que aqui nesta floresta, há um demônio que se alimenta da fraqueza mental dos visitantes e os aprisionam em corpos desfigurados. <tos> Instantes vocês presenciarão a manifestação da criatura. Co a cobrani, a cobrani, a cobrani, a ah, Ini majuin ya. Jangan lari, tapi ya. Kalau aku majuin, ah, jangan lari kamu. Eh, jangan ah ah ah ah ah ah, para você ah ah, uma criatura cabulosa com garras enormes e o rosto de animal avançou sobre um dos exploradores e tentou rasgar seus intestinos com suas garras. Por sorte, conseguiu afugentar a criatura e ela desapareceu correndo para o fundo do mato. O objeto voador não identificado foi registrado sobre o céu da cidade de São Paulo em 20 de setembro de 2020, segundo a publicação. Nas imagens, vemos um enorme objeto em forma de disco com vários tentáculos enormes, o que o torna muito semelhante a uma água-viva. Testemunhas oculares entraram em estado de pânico acreditando ser uma nave de origem extraterrestre sobre a cidade. Outros ficaram tranquilos acreditando ser nada mais que um balão ou uma pipa voada. Na sua opinião, são balões ou naves alienígenas? Um homem mora sozinho há três meses em uma casa que há poucos ele está descobrindo ser mal-assombrada. Dois dias depois, durante a madrugada, um estranho barulho ecoando pela casa o acordou. Em seguida, a energia acabou e ele ficou em plena escuridão. E lá foi ele com a câmera ligada a ver o que se sucedia. Foi quando, para sua surpresa, ele se deparou com algo perturbador. cabuloso. A criatura estava escondida em um quartinho escuro. Ele possui longos cabelos, uma pele branca e pálida como a de um cadáver, olhos enormes e penetrantes e um rosto que parece ter sido esculpido no inferno. E você, o que faria se hoje essa criatura também aparecesse para você nesta madrugada?